Começamos por apresentar um voto de solidariedade com a luta das mulheres iranianas. O assassinato de Mazah Amini, de 22 anos, detida pela polícia de moralidade, chegou, gerou uma onda de protestos no Irão que desafiam o regime teocrático do país e a sua discriminação contra as mulheres. Lisboa, enquanto cidade defensora dos valores da liberdade e dos direitos humanos, não pode ficar indiferente.